Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal quem não é inscrito, para a gente poder alcançar nossa meta aí de mil inscritos. Se inscreve no canal aí, manda um vídeo para os seus amigos, pede para se inscrever, fala aí da proposta do canal que é ajudar a galera a aprender a tocar o violão, aprender a tocar cavaco, pandeiro e aprender um pouco mais de música para poder estar tá tocando aí nas rodas com os amigos, para poder estar tá tocando na noite, nos bares, tá bom? Então é isso aí, ajuda a gente aí a alcançar essa meta. Bora pro nosso vídeo de hoje? Então embora. Vou falar aqui sobre uma coisa que eu acho que não sei se vocês se atentaram. Quem já toca o instrumento há muito tempo já sabe disso, então essa aula ela é voltada para quem está iniciando no instrumento, tanto no violão como no cavaco, no baixo, guitarra. Olha só, vou pegar aqui na segunda corda aqui ó, do violão, contando de baixo para cima. Vou pegar a nota aqui, ó. a nota Ré. Como é que eu achei essa nota? ó? Escala cromática, lembrando? Si, Dó, Dó sustenido, Ré. Se você não viu tem um vídeo aqui no canal sobre escala cromática, dá uma olhada aí, como você acha as notas no braço do instrumento. Tenho aqui a nota Ré. Se eu pegar aqui a Ré como tônica, a primeira nota aqui, ó, como tom, digamos, está pensando em músicas, se a música está no tom de Ré maior. Eu tenho a sensível dela aqui, ou a dominante, aqui ó, logo atrás, uma casinha atrás. Se eu tenho a nota Ré aqui na terceira casa, segunda corda, eu tenho a sensível dela aqui ó. O que, que isso quer dizer? 99,9% das músicas fazem esse movimento aqui ó, Ré, Lá 7 e volta pro o Ré. O que, que acontece dentro desses dois acordes ó? sustenido e Ré. Beleza? Muito importante se atentar a isso. Vamos lá, vou pegar uma outra nota aqui para dar exemplo. Ó. Vou pegar um Dó maior aqui. Vamos tocar agora uma música em Dó maior. Vamos lá. O tom da música é Dó maior. Se eu pego a nota Dó, vou pegar a nota Dó aqui da terceira corda para ficar mais fácil de visualizar. Tem uma nota Dó aqui. Vou usar Dó como tônica da música. Volto aqui uma casinha, ó, que é o Si, pensando na escala cromática, né? e aí voltei para o Dó. Mesma coisa do Ré, que eu fiz aqui no Ré. Ó. Ré, volto uma casa e volto para o Ré. Mesma coisa que no Dó. Dó, volto uma casa, volto para o Dó. O que, que isso está me dizendo? Ó? Tem um Dó maior. Vou fazer um Sol 7 e volto para o Dó. 99% das músicas fazem isso. 99,9.9999. Ó, o que acontece? Dó. Si. Dó. Isso pensando no acorde. Ó. Tá vendo? Se eu for pensar em qualquer outro acorde. Se eu for fazer a música em Mi, talvez, ó. pegar o um Mi aqui. Volta uma casa O Mi tá aqui na segunda corda, tá, gente? quinta casa, segunda corda. Mi. Volto uma casa e volto pro mi. O que que isso tá me dizendo, ó? Fazendo de outra forma, que a gente normalmente usa aqui, ó, quando a música tá em mi. Mi maior, si7 e volta pro mi. Esse movimento, o que eu fiz aqui? Ó? Mi, C7, Mi. Muito importante você se atentar a isso. Então, nossa aula de hoje sobre a nota sensível aqui perto da tônica. Toda vez que você tiver uma tônica, você vai ter uma nota sensível perto dela. Logo, uma casa atrás, se eu pegar o Sol aqui, ó. mesma coisa: Sol, Ré, 7, Sol. Tá vendo? Então é muito bom você se atentar a isso. Você que tá aprendendo a tocar o violão, aprendendo a tocar o cavaco, o teclado também funciona assim, a guitarra, o baixo, tá bom? Então é isso aí, nossa aula de hoje é essa. Se você gostou, curte aí, compartilha, manda pros seus amigos e pede para se inscrever no canal que vai ter muita coisa boa aí. embora até a próxima aula!